Aqui nós estamos chamando de Sofia Daqui a pouco vai ter a palestra do Dinho A movimentação já está bem grande aqui Pessoas comprando livros Crianças estão chegando Já tem gente lá no cinema Então daqui a pouco vocês vão ver tudo Agora gente, eu estou aqui na sala 1 um dos Cine System. Daqui a pouco vai ter a apresentação do Dinho e as pessoas estão chegando. Eu já estou fazendo uma gravação aqui para tu mandar um oi para os clubistas do Clube do Livro Maranhão. Pode ser. Não. Oi, pessoal do Clube dos, do Livro de Maranhão. É um prazer estar aqui. Eu espero que a gente se tope mais vezes por aqui. E eu sou péssimo em mandar mensagens, então eu vou terminar dizendo alguma coisa completamente idiota, tipo, cruze, cruze, cruze, tchau.